Milhares de vídeos na internet já disseram tudo a respeito de Resident Evil 4, mas hoje eu vou trazer 10 curiosidades que provavelmente vocês não sabiam. Bora pro vídeo! As conversas pelo rádio com a Hanigan são comuns em Resident Evil 4. Mas vocês não faziam ideia de que esses diálogos eram dessa forma, certo? Eu sinceramente imaginei que seria completamente diferente disso. Os personagens que aparecem no rádio são modelos quase completos e estão lado a lado, como vocês podem ver. Acho que não estão tão distante quando a gente imaginava, certo? A maleta do Leon é praticamente um objeto de desejo para todos os jogadores de Resident Evil. Quem não tirou aqueles segundos ou minutos para poder arrumar. Mas algum dia vocês imaginaram que a forma dela ser apresentada seria, sim, muito chocante. Não só a maleta, olha só como fica o mapa do jogo. Vocês lembram dessa salinha, certo? Acho que nada é o que parece. Vamos afastar a câmera do jogo para ver que não passa de um cenário montado para parecer que estamos na vila. Será que é tudo isso uma armação? Lembram do lago que tem aquele monstro gigante, certo? Sabia que ali tem alguns peixes e se aproximarmos mais a câmera é possível ver o fundo do lago. É bem fundinho. Mas olha só, não se esqueça que é proibido pescar nesse local, senão... Também lembram da cena do Louis saindo do armário, sem trocadilhos moçada. Pois bem, vamos dar uma olhada se ele está realmente lá antes da gente abrir a porta? Uma das cenas mais bacanas que eu acho em Resident Evil é quando o caminhão desce aquela ladeira querendo atropelar o Leon e a Ashley. Mas já pensaram da onde que aquele caminhão sai? Olha aí onde ele fica e parece que esse camarada aí tá mascando um chiclete só de boa. Com certeza vocês também se lembram das catapultas jogando aquelas montes de pedra pegando fogo na nossa cabeça. Mas já pensaram como as pedras são colocadas nas catapultas? O que tem atrás da máscara do cara da motosserra? Sempre nos aterrorizou, mas nunca vimos seu rosto. Mas dê uma olhada mais de perto. Não se passa de um ganado comum como qualquer outro, só que uma resistência muito maior. E o Zé Alotes, vamos dar uma olhada? Olha aqui o olho bizarro, hein, bichão? Show de bola! Lembra do carrinho fantasma dentro do castelo, mas parece um carrinho de parque de diversões. Mas para onde que esse carro vai? Vamos seguir o trilho para ver para onde que isso vai dar. Muito interessante. Realmente ele vai até o final. Uma das partes mais difíceis é quando a gente enfrenta dois gigantes ao mesmo tempo, principalmente nas primeiras vezes que a gente joga. Um deles a gente joga dentro da lava, mas já pensaram o que, que acontece depois que ele cai lá? Vamos dar mais uma olhada bem de pertinho e olha que interessante que fica a sua pele. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de compartilhar com seu colega que também é fã de Resident Evil e que praticamente não deve saber dessas curiosidades. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, um grande abraço, tchau tchau pessoal!